Évora vai ser Cidade Europeia da Cultura em 2027, um título que, para quem integrou a candidatura, para os agentes culturais e para habitantes, é merecido. Évora apresentou, de facto, uma candidatura muito forte, muito uh, fundada na sua identidade cultural. Bem, agora é aplicar aquilo que propusemos ao júri e que está contido no dossiê de candidatura. Foi com grande emoção que, que vimos a palavra, o nome de Évora, naquele, a sair daquele envelope e porque claro que essa, esse anúncio significa muita coisa para, para o que nós fazemos aqui, para o que eu faço e para o que os meus colegas, os meus amigos, os meus uh, colegas fazemos para, pela cultura aqui no Alentejo e então aquela palavra no, no envelope significou muito e foi assim muito uh, entusiasmante de, de ver saltarmos e tudo. Porque isto de facto é, um, é uma oportunidade única digamos Muito poucas cidades têm a possibilidade de poder beneficiar digamos de uma situação desta natureza, portanto, de um conjunto de financiamentos, e de atenções e de, e de disponibilidade para poder resolver um conjunto de questões, sobretudo questões estruturais, é isso que mais importa do meu ponto de vista num projeto desta natureza. Acho que é bom para a Évora, é melhor para promover mais, mais ainda o turismo. Embora haver é seja uma cidade muito conhecida, né? é sempre bom. A candidatura envolve todo o Alentejo. O mote é dado pelo vagar, expressão tipicamente alentejana. Ela eleva este conceito de vagar. Ela põe esta forma de ser e de estar do Alentejo como o grande princípio que molda toda esta candidatura, mas ela é disruptiva porque ela ela vai mais longe e ela propõe este vagar para o mundo e para a Europa. Queremos levar a nossa mensagem, esta mensagem do Alentejo, que é uma mensagem de equilíbrio com a natureza, ou, se quisermos de reequilíbrio com a natureza, uma mensagem de contenção, quando toda a gente fala e acelerar, é tudo acelerado, não é possível continuar assim, o, o não é o planeta que não aguenta, o planeta aguentar-se-á, que não aguenta é a espécie humana, este tipo de situação que temos. E, portanto, o que precisamos aqui muito é, digamos, perceber que não é possível continuarmos a produzir e a trabalhar desta maneira. E, portanto, temos que repensar a nossa forma de viver. Esta questão do vagar, há muita gente que nos agora como é que vocês traduzem o vagar? Nós não vamos traduzir o vagar. Nós vamos continuar a dizer que queremos que as pessoas digam o vagar. Tentem aquilo que quiserem, mas digam vagar à maneira que quiserem porque queremos que este seja algo que fique como uma proposta diferente. O tempo, o espaço e a matéria são as três linhas, ou três faces do vagar, em que assenta o programa artístico e cultural, recheado de projetos que cruzam artistas locais, nacionais e internacionais, dispersos pela região, pelas paisagens, ruas e praças ou espaços culturais, que partem das raízes para promover novos olhares e abrir portas ao mundo. Posso-lhe falar do projeto Cante Songs of Vagar e que é um projeto de escala internacional que junta estas polifonias do Alentejo e mostra, a partir dessa, da relação que elas vão estabelecer com outras polifonias de outros pontos do mundo, que afinal tudo aquilo que nos une é muito mais forte do que aquilo que nos separa. As infraestruturas representam um papel importante neste projeto. O Teatro Garcia de Rezende e o Palácio de Dom Manuel foram já requalificados, o renovado Salão Central deverá abrir em fevereiro e em 2024 a Câmara espera ter um estádio desportivo para acolher também eventos culturais. A outra aposta é a construção de um pavilhão multiusos, mas há mais projetos que vão ficar para lá de 2027. Évora disputava o título de Capital Europeia da Cultura com Ponta Delgada, Aveiro e Braga. O vagar da cidade alentejana ganhou e dispõe agora de um orçamento de 29 milhões de euros. Pegando em palavras do escritor Miguel Torga, esta pode ser a oportunidade de Évora se erguer qual flor de luz.